Projeto fixa piso salarial de psicólogos em R$ 4.650 e prevê reajustes anuais. A proposta, em tramitação na Câmara dos Deputados, altera a Lei 5.766-71, que criou o Conselho Federal de Psicologia, CFP, e Conselhos US regionais. Conforme a proposta, o piso salarial será reajustado no mês da publicação da futura lei pela variação acumulada do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, desde fevereiro de 2009. A partir daí, os reajustes serão anuais, também pela variação do INPC. O autor do projeto, deputado Mauro Nazif, PSB RU, afirma que o piso salarial é uma forma de valorizar a categoria profissional, hoje sobrecarregada com longas jornadas e baixos salários. A jornada de trabalho desgastante, associada ao estresse pelos deslocamentos entre os diversos locais da prestação dos serviços, compromete irremediavelmente tanto a saúde do profissional quanto a qualidade do atendimento ao paciente, disse Nazif. O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas Comissões de Seguridade Social e Família, Trabalho, de Administração e Serviço Público, Finanças e Tributação, e Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJ. Fonte: Agência Câmara de Notícias. Reportagem: Janari Júnior. Edição: Natália do Ederleyne. Qual sua opinião sobre o tema? Comente. Projeto fixa piso salarial de psicólogos em 4.650.